Ei, conseguimos! Boa noite, meu povo lindo! Gratidão por estarem aqui! Gratidão por terem nos esperado, por estarem aqui prestigiando Cedas Estrelas e esses lindos, maravilhosos que estão aqui com a gente hoje. A Sabine e o Cris, sejam bem-vindos, meus amores! Gratidão imensa, Beth, por você ter nos chamado mais uma vez, por esse lindo trabalho seu e de convidar tantas pessoas que são contribuição nesse momento para as mágicas nesse planeta, para que esse planeta realmente, o mais rápido possível, mude essa energia aí de todas as pessoas, essa linda contribuição para a humanidade que você é. Que nós somos. Para nós é... É uma honra poder estar novamente com você e sentir esse ser especial que você é de poder estar compartilhando tantos momentos e tantas, tantos conhecimentos com as pessoas que chegam até o Ser das Estrelas, para que possam poder ao menos conceber um pouquinho como está sendo essa realidade que estamos vivenciando no planeta Terra. E a gente te aplaude por cada movimento, por cada ato seu com essa generosidade incrível que você tem para estar tá mostrando isso para mais pessoas. A gente é muito feliz com você. <risos> a gente é totalmente verdadeira. Sim, Beijo, o não é né, amiga? Oh, e não é radiação de seda, não, gente. Isso aqui é amor mesmo, que a gente tem uns pelos outros. E a gente reconhece, nos reconhecemos nos trabalhos que fazemos. Vocês também são uma grande contribuição para o planeta. E para todos os seres que estão escolhendo. O trabalho de vocês é realmente mágico. Por isso que é a médica. <risos> <risos> e nós adoramos estar juntos e a gente se conheceu lá atrás e foi uma grande felicidade de lá para cá tanta coisa mudou na é verdade verdade Beth. o quanto a gente percebe que todos nós estamos expandindo aí cada vez mais e podendo adentrar nessas realidades que até então eram desconhecidas para nós e isso. fica cada vez mais magnífico isso tudo e todos aqueles que estão sentindo pode ter um pouco como mensurar o que a gente está vivenciando nessa nova Terra. Com certeza, porque a gente já sabe né, que a dimensão é apenas um estado de consciência, e nós já estamos vivendo na nova Terra. E a nova Terra é mágica, é maravilhosa, mas requer da gente um trabalho íntimo, né? requer da gente ação, atitude. E nos tornarmos os novos humanos que viemos ser, porque todos nós estamos escolhendo. E essa turma linda que está aqui com a gente, prestigiando também, são maravilhosas, são pessoas que estão expondo muito. Gratidão a vocês, meus amores, por estarem aqui, por serem quem são e por estarem escolhendo despertar e viver as mágicas de da quinta dimensão e em diante, porque a gente não fica aqui só na quinta, né, gente? Então, meus lindos, vamos falar um pouquinho aqui da, da, da percepção de vocês aí do novo humano, quais são os movimentos que vocês estão fazendo aí nesse sentido de trazer mais clareza, e mais expansão para quem está chegando. Gostaria de falar, Cris? Vai lá. É, Bom, para quem está chegando e não nos conhece, né, nós, somos, nós recebemos uma energia que se chama Medical Energy of Education. E estamos aí também com a Beth nessas manifestações de ferramentas quânticas. E, bom, conheçam o nosso trabalho lá no nosso Instagram, né, no nosso YouTube também e o Cris canaliza Cryon do Serviço Magnético, que também é o coordenador dessa ferramenta. Então, sejam muito bem-vindos se vocês quiserem conhecer nosso trabalho. E agora eu tenho a impressão que Cryon vai vir com uma canalização. Para a gente falar um pouquinho <risos> desse novo humano, Beth. É, Maravilha! Tem tantas formas que a gente pode reescrever esse humano que está ressurgindo na Terra que tem diversos entendimentos para ele, né? mas de uma forma mais amorosa e até mesmo poética, eu escolho que Cryo venha trazer essas percepções para nós, para que a gente possa poder compreender um pouquinho mais do que se trata este novo humano que está todo mundo falando, todo mundo adentrando em uma realidade diferente. Então vamos ver o que Cryo nos diz a respeito disso tudo, tudo bem? Hum, ótimo! Cara, é sempre bem-vindo. Vocês são bem-vindos. Então, vamos lá. Vamos. Então, eu convido vocês agora a entrarem na energia de vocês com vocês mesmos, respirar profundamente e dispensar um tempinho a vocês nesse momento especial, agora não puderem, voltem depois com mais tempo estejam na permissão de acessar mais de vocês mesmos e também de uma linda egrégora que está do outro lado do véu também dando a sua contribuição energética assim como muitos de vocês aqui também estão ancorando energia que vieram para essa live e não foi por acaso então agora nós vamos nos concentrar e receber a mensagem de Prime com muito amor Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryo, do Serviço Magnético. Nós sempre estamos conscientes de onde estamos. O espírito está consciente de onde exatamente está. E este momento, queridos, é uma forma especial de conduzirmos um assunto em que muitos de vocês estão se perguntando uns aos outros. O que é vivenciar o novo humano na Terra? E diante de todos vocês que estão sentados, também existem aqueles que não se adequam ao que aqui é iremos dizer. Pois, na concepção mais profunda, em um campo tridimensional, tudo pode ser concebido de uma forma em que a sua realidade vê, toca ou até mesmo vivencia. Diante daquilo que é mostrado aos sentidos humanos. E vocês, queridos, de uma certa forma, toda esta realidade que oculta, o tempo todo do que realmente está vendo se coloca em uma posição. Isto não é para mim. Pois eu não consigo ver, nem ao menos tocar em uma realidade que é invisível. E a pergunta que faremos pelo menos a princípio a vocês. Como você pode me explicar? A gravidade. Ela é invisível. Porém existe. Vocês podem medi-la. E de fato isso lhe mostra... Aquilo que a sua realidade humana, como visão, não consegue ver. Como vocês explicam o campo magnético, que de fato também é invisível, mas vocês podem medi-lo, então ele existe. Não para suas percepções visuais humanas. E agora eu vos pergunto, como vocês me explicam o um amor? E alguns até responderão. Sobre essas coisas, eu não posso responder mais nenhuma pergunta. Percebem aonde queremos chegar, aqui? no que é vivenciar. Além da sua visão humana. Diante de todos os princípios que o planeta Terra vem vivenciando, nós também estamos conscientes sobre a tormenta, que está pairando sobre todos vocês. Momentos até mesmo confusos, onde o caminhar com a velha energia vos coloca um posicionamento diante da velha caixa. A caixa que jamais vos mostraram Uma realidade que aqui se encontra. Uma realidade além do véu de tudo aquilo que foram ensinados. Aqui começam os primeiros passos sobre uma pequena história que vocês precisam saber. Há uma antiga programação na Terra. Uma programação que cada ser humano possui. E diante dela, queridos, tudo que vem como uma realidade diferente nos ativa os receptores do medo. Algo programado, algo difícil em conceber, mas, de fato, todos vocês estão nesta programação. Alguns conseguindo se desvincular passo a passo, outros enraizados, a um velho paradigma que não vos permite a enxergar o que para muitos é mais do que visível. Conseguimos mensurar de uma forma que vos leva a uma concepção de que para adentrarem em uma compreensão maior do que é ser o novo humano. É preciso ir além. As próprias barreiras do medo. O medo que vocês nem sabem o que pode causar. O medo que vos disseram de que não poderiam realizar. E para que vocês se tornem uma forma até mesmo lógica, eu montarei um cenário para vocês, um cenário com o nosso velho amigo Wong. Muitos já ouviram falar. O ou que não possui gênero, mas hoje chamaremos de ou homem, para que possa ser ao menos centralizado como um humano, assim como vocês que caminhou na Terra. como um homem espiritualizado, diante de diversos conhecimentos. Estudava de todas as formas. Tudo aquilo que estava nos livros. Tudo aquilo que as próprias estruturas lhe mostravam. Porém, um dia o Gol começou a perceber algo diferente. Ele passou a ter algumas insônias. Acordava todos os dias em um mesmo horário na noite. E aquilo começou a intrigar o Gol. O que está havendo comigo? pois eu nem mesmo, nunca coloquei nenhum despertador para que o meu sistema biológico pudesse de fato centralizar a somatividade do tempo para que eu viesse acordar noite após noite, neste mesmo horário. OU decidiu tirar os despertadores do quarto, pois ali havia alguns. Na cabeceira de sua cama, até mesmo no pulso em seu relógio. O magnetismo dos despertadores ali estavam ele ao menos pensou que aquilo pudesse estar o influenciando. E aqui fez o homem. Deixou o seu quarto vazio. E novamente nas próximas noites nada foi diferente. Eu ou acordava. Sempre naquele mesmo horário, sincronisticamente. E uma desconfiança maior começou a afligir o homem. Então ele resolveu mudar de quarto. E assim que ele mudou, nada acontecera de uma forma diferente pelo contrário queridos mais fatos começaram a aterrorizar pois além do horário sincronístico em que acordava ele começou a ter medo do escuro Destes momentos em que acordava na noite Assustado De uma certa forma E mais Sustos Começou a afligir o E então ele disse para si mesmo Chega dessas coisas Pois eu não poderei ter medo Se eu dormir com as luzes acesas assim. E mesmo que eu acorde Eu não mais encontrarei o meu quarto escuro Pois o quarto estará todo iluminado Deixarei as luzes do teto e até mesmo o meu abajur. E clarei ainda mais em meus momentos de leitura. O ou novamente adormeceu diante da luminosidade de seu quarto. E no dia seguinte. O OU amanheceu mais feliz. Pois a sua estratégia em deixar a luz acesa trouxe uma leveza para o seu ser. Até o pôr do sol novamente. Quando a noite chegou. Parecia algo obscuro que trazia um certo pavor em mim. Mas em algum momento, ele se lembrava, mesmo que este medo esteja me afligindo, eu poderei acender as luzes novamente e adormecer, caso eu venho acordar mais uma vez no meio da noite. E assim o ou-se deitou. Fez os seus processos, até mesmo religiosos, espiritualistas. Pediu proteção de todas as formas. Pois gostaria de ter uma noite plena. Em seu repouso físico, e quando se aproximou do horário, mais uma vez, o ou acordou, com o um pavor em seu corpo, e na abertura dos olhos, ainda sonolento. Ele observou as luzes acesas, e para sua surpresa, as luzes começaram a piscar, apagando e acendendo. Algo muito mais do que sombrio, e o ou se desesperou. Pois ele não sabia o que havia naquele quarto, no que havia em sua casa. E isso se repetiu durante algumas noites, quando ou até mesmo estava cansado pelas mal noites dormidas. ou resolveu ir para um hotel. Pois era que ele acreditava que tudo aquilo que estava vendo era influências negativas dentro de sua casa. Então Uou se mudou para um hotel. Um hotel que lhe trazia imagens belas. Luzes acesas para todos os lados. A energia de confraternização entre todos os hóspedes. E o ou se sentiu aliviado, pois ele falava consigo mesmo: novamente eu encontrarei a minha paz. Passarei a dormir todas as noites, com o um sono mais profundo, sem aquele terror que eu estava encontrando dentro do meu próprio lar. Mesmo que eu tenha que mexer em minhas finanças, neste hotel eu ficarei. Pois é que absolutamente nada Irá me atrapalhar O ou se dirigiu para A recepção do hotel Fez a reserva do melhor quarto O quarto que dava uma visão panorâmica da beleza que se encontrava atrás daquelas lindas janelas. O Will leu mais um trecho desses livros que ele estava acostumado, que lhe trazia um aconchego, um pequeno momento de conexão. Pois tudo que temia, ele não acreditava mais em existir ali, naquele ambiente iluminado. O apagou as luzes, colocou a cabeça em seu travesseiro, sentiu o aroma do perfume no ar. Que trazia a sensação de limpeza do ambiente. E cansado, o OU adormeceu. Mas, queridos, chegado a hora na qual ele, todas as noites em sua casa, acordava. Ali não foi diferente. Novamente o bom acordou. E ele se lembrava que tinha deixado as luzes apagadas. Porém, naquele momento, ao acordar no meio da noite... As luzes estavam assim, E como em um passe de mágica, todas elas começaram a piscar de uma só vez. Então o ou se desesperou ainda mais. Pois ele pôde conceber que nada do que imaginastes seria os ambientes da onde ele estava. Pois aquilo parecia ser com ele. Ele já havia mudado dos quartos de sua casa, passado por alguns comandos. Tinha chegado a este hotel cinco estrelas. E tudo se repetiu. E diante a uma noite sombria, de tantos pensamentos disfuncionais de novo, mesmo sendo tão espiritualizado, de fato, o apavorou. E assim que o sol raiou, o OU procurou tudo o que conhecia. Amigos que falavam que lidava com forças estranhas. Amigos paranormais. Leitores de energia nas quais todos que o OU Direcionava a sua história. Lhe indicava um processo diferente. E assim ele passou a tarde toda. Até um exorcismo. Foi fornecido ao homem. Então o relaxou. Pois diante de tudo que naquela tarde havia vivenciado. Pensando em estar se desvinculando de todas as forças negativas. O OU retornou para o seu lado. Mais aliviado. Pois ela acreditava realmente que aquilo era seu. E novamente a noite chegou, queridos. E o se dirigiu para a sala. Pois ali havia mais claridade. Pois ainda ele sentia uma sensação, mesmo que fosse leve. Mas que o causava o velho E mesmo assim o ou adormecido. E para um espanto maior. Chegada a hora que o ou achava ter se livrado. Logo ele despidou. E tudo ainda estava mais orbiante. Pois os próprios livros a biblioteca que estava à sua frente, as cadeiras da sala, tudo parecia se movimentar. E os monstros continuavam, apavorados. Ele já não mais sabia o que fazia. Pois diante de tudo o que havia aprendido, ele não conseguia encontrar. E diante muito tempo, com todas as situações vivenciadas, um infarto fulminante, Levou e quando chegou do outro lado, logo ou encontrou um anjo, um anjo belo que veio lhe recepcionar. E o oh ainda parecia estar apavorado. Pois logo ele correu de encontro ao anjo. E ali perguntou. Aonde estava você? Diante de todas as noites mal dormidas. Diante de todo aquele medo. Das luzes se acendendo das cadeiras se transformando nos mais horripilantes monstros. Aonde estava você? Eu sempre fiz de tudo. Eu fui uma pessoa espiritualizada na terra. Eu busquei diversos conhecimentos diante de tudo aquilo que ela mostrado ao meu ser. E eu fui bom. Mas aonde estava você? Meu querido anjo. E o anjo disse ao morto, Eu tentei te acordar todas as noites, no mesmo horário, e você não me viu. Mesmo todas as vezes que mudou de quarto, eu ainda lhe chamava, e você não me viu. Eu comecei a acender as luzes, todas as noites quando apagava ela. E mesmo assim você não me viu. Eu comecei a piscá-las incansavelmente. Para ver se você me via. Irmão. O que mais eu poderia fazer por você para poder, ao menos, sentir que tudo aquilo que lhe causava terror pudesse ser um sinal de uma realidade diferente? que o seu medo lhe ocultou. Queridos, percebe aonde queremos chegar. Esta foi a programação de Cori. Que ele achava que o anjo me fararia coisas diferentes por sua caminhada contingente em busca da luz por onde ele sinta. E aqui eu quero dizer a vocês que. Há muitas perguntas sendo feitas sobre outras realidades. Sobre outras formas de comunicação. Onde muitos estão se sentindo como e nada disso Pode-lhe amedrontar Se você ao menos conceber Que possa ser um anjo Tentando te desmistificar o medo O medo da sua programação Algo difícil entender, queridos. Algo completamente inacessível para muitos. Pois o novo humano, queridos, está em uma expansão de consciência, onde diversos campos Realidades simultâneas ao mesmo momento que este canalizador fala. E que você possa vivenciar em outras camadas da Terra. E pode até mesmo alguém se levantando da cabeça. Isso não é para mim. Eu não posso ver e nem tocar. E a pergunta é, como vivenciou quando ele for por aciar em outro lugar? E teve as respostas tão formidáveis que esta realidade física jamais pudesse lhe dizer. Portanto, queridos, todas as velhas almas que estão expandindo para uma realidade maior, de fato, você pode adentrar em várias delas. Mesmo sendo espiritualizado. Assim como foi o Diante de tudo o que estava à sua volta, o ou mal via tudo aquilo que estava em seu externo. Situações de velhas energias, sendo concebíveis a todo momento, que mesmo o inconsciente, desalinhavam. E aquilo me levava para um quarto escuro. Onde o campo magnético se tornava sombrio, diante algumas atitudes, não de ouro, mas daquilo que de certa forma ele compactualizava com outras pessoas. E o campo vibracional de novo. Um Acessava aquilo que era invisível para muitos. E assustador. Hoje, na nova terra, o equilíbrio entre o masculino e o feminino. É uma nova ação para os novos humanos que adentram em diversas realidades, assim como adentrou As nossas saudações à parceira de meu parceiro, que está ao nosso lado. E mesmo não dizendo uma palavra, completa este equilíbrio. O equilíbrio do novo. Que se torna mais leve. Que compreende outras formas de concepção Além da sua programação do mundo. E se vocês forem ver, queridos, a biologia em tudo, se você perguntar a um biólogo, ele te provará cientificamente que tudo pode acontecer no seu corpo físico e não espiritual. A doença de fato está ali, isto é biológico. Ela também faz parte para a biologia e hoje não mais. Você pode mudar a qualquer instante aquilo que está ali que antes não pudesse mudar. E por que não você mesmo curar a sua doença? Queridos, Estão preparados para ouvir isso? Estão preparados para ao menos conceber que o equilíbrio na Terra entre os dois gêneros vos leva a caminhos ainda desconhecidos para a composição do novo. E isso não necessariamente precisam estar em pares. Não estamos falando de um romance físico. Estamos falando da energia da terra. Que equaliza o feminino com o masculino. Entre os dois polos. Isso, naturalmente, leva você a uma proporção maior de mudança da sua realidade. Uma realidade que não era concedida pela visão oculta de que nunca foram ensinados a vocês de uma realidade que não era permitida a concepção do humano de atravessar camadas de outras formas simultâneas em qualquer outra realidade qualquer e eu digo a você querido ser humano se todas as formas invisíveis que são quânticas e que podem ser medida lhe faz com que isso se torne real então por que não acreditar no espírito que lhe mostra um novo caminho que possa aberto. Você pode olhar para si mesmo, diante de todos os seus desafios, e conversar com Deus, que está dentro de você, para que lhe mostre uma visão diferente, diferente daquele antigo eu que só acreditava naquilo que era vizinho. Para muitos, inconcebível e misterioso. Mas vocês também ainda chegarão Esta é uma realidade na Terra, queridos. E isso não estamos dizendo para poucos. Não estamos dizendo somente para este número que se senta nas cabeças, naqueles que ainda virão. Mas se você fazer uma panorâmica, por todo o planeta Terra, todos os canalizadores estão falando a mesma língua. De formas diferenciadas, mas vos abrindo uma nova visão de que não é visível aos seus sentidos humanos e que, de fato, está havendo um equilíbrio entre o seu feminino e masculino para uma realidade maior. Perceba onde estão chegando vocês, queridos seres humanos. Será que agora vocês podem me explicar o amor? O amor de todas estas consciências. Que vos mostram uma nova realidade. Uma realidade que não é palpável. Assim como o amor. Uma realidade que não pode ser descrita, assim como o amor. Não da forma que conhecem, Pois nem todos, queridos, estão vivenciando o amor. O amor não pode ser somente verbalizado. O amor é algo vivido e celebrado. Celebrado pela união dos povos. Celebrado para a nova visão de uma nova terra. Celebrado por uma graduação de sua consciência que lhe descreve o novo mundo. E se formos falar de uma forma linear, eu posso lhe descrever Quantas qualidades for necessária. A partir do momento em que vivenciaste o amor. Não um amor romântico. O amor em reescrita. o amor em conceder Deus dentro de você. E não da velha forma que vos separava dele. E alguns podem até mesmo perguntar, mas, Cryon, e as adorações? Tudo aquilo que eu buscava, todos os templos frequentados, todas as ramificações que dizem de Deus a todo momento. E a resposta que eu lhe darei, poderá não lhe agradar. Aqui não há adoração. Pois a própria adoração Os colocava tão minúsculo Diante de Deus Que o velho oximeiro Os afastava de Deus Ao invés de você poder vivenciar Deus em seu cérebro. Você apenas olhava para Ele lá no alto, tão distante de você, como a apreciação das estrelas. Aqui não há E este é o caminhar das velhas almas que estão ressurgindo como novo humano. O humano que admira. O humano que respeita diante de todas as divergências. O humano que não separa. O humano que abraça. O humano que sorri. Mesmo que seus desejos sejam opostos a ele. Ele irá sorrir para você. Porque ele sabe. Muito mais além. Do que de fato está disponível. Na nova terra. Quantos humos Estão em. Ouvindo esta mensagem? Quantos novos humanos estão vivenciando esta mensagem? Quantos de vocês espalhados por todas estas realidades paralelas? está prestes a lhe dar a mão para lhe colocar em um nível consciencial que de fato vivencia si o amor. Então, por que ainda se entender das luzes que se acendem à noite. Porque ainda carregas o medo diante dos meteoros que transitam à noite. Que o seu temor é que eles venham a se chocar com a terra. Há uma estrutura espiritual sendo movimentada por todo o planeta. Há uma benevolência de Deus que muda o seu campo contigo todas as vezes que passo a passo você desprograma o seu E há novos humanos tão incríveis que eles podem ver estampado em seu rosto que as atitudes em que prestes as sejam tornadas por suas escolhas o seu olhar transmite de ser descoberto ou descoberto e mesmo assim eles sorrirão para você. Lhe mostrando um caminho diferente. Que eles mesmos irão tomar. Quando você, diante de seus atos, Resolver se afastar. Há um magnetismo na terra, há um magnetismo em seu respirar que lhe nutre os novos caminhos deste planeta que se gradua e que lhe mostra aquilo que sempre foi invisível e que você nunca acreditou. Há uma interação de todas as formas Sendo sincronizada Aos humanos que resolveram ver Além de sua realidade física vendo dos holofotes. Os grandes faróis que andam pela terra. E também vem o enorme letreiro que está sobre você quando resolve tomar determinados caminhos. Que lhe compactua com o medo. O medo de ser descoberto. Permita o seu equilíbrio. Querido ser humano. Permita a união dos polos. Permita-o compartilhar. Com todos os seres vivos da Terra. E mesmo sendo... O caminhar do novo não vos coloca de forma nenhuma em uma soberania. Muito pelo contrário. A sua humildade se torna ainda mais visível Porque as razões do ego não te levam a algumas consequências das quais teve amor. Eu sou o Kryon, e eu amo a humanidade. a serviço do novo mundo, que caminha para uma só unidade em celebração ao amor e assim gratidão Brian, gratidão Cris gratidão a toda comitiva presente gratidão <risos> o meu frontal chega pra lá ter <risos> ai maravilhoso, tão gostoso, tão profundo, né? As coisas trazidas de uma outra dimensão, de uma forma leve e clara. Eu adorei a historinha, né? A, a forma de trazer para gente o quanto o nosso medo nos impede de ver a nossa luz, de ver aqueles que estão conosco nos levando para um espaço de uma expansão maior. E quanto a gente pode se libertar quando a gente traz isso para a nossa consciência? Eu trouxe muitos aspectos que poderiam ser de uma live inteira, né? Uma frase a gente pegar e fazer uma, uma live inteira. <risos> Cris, assim, não dá pra gente fazer outra live em cima dessa live, né? o já falou e tá ok, tá maravilhoso Cris, você tá maravilhoso aí nessa sua situação, <risos> cada dia mais inteira cada vez mais inteira no seu próprio curso superior. eu gostei muito quando ele falou da, da questão da Sabine, né? Uhum. E a gente fica acreditando que só quem está fazendo é quem está canalizando e não é. O quanto nós somos uma egrégora e canalizamos em conjunto. Né? Sim. Todos estão contribuindo para que aquele processo se dê daquela forma, não se dará de uma forma diferente, porque depende muito da egrégora que está ali, né? E isso a gente tem trazido muito, muito fortemente no, nos processos de trazer clareza para as pessoas que elas participam, né? que a energia delas faz parte, quando a gente se une, quando a gente está no mesmo grupo, né? nós somos uma egrégora em que faz a diferença. Cada energia contribui, cada pessoa contribui com o seu, com o seu manancial. Né? Isso transforma e está na hora da gente ir exatamente para o nosso coração. Para a gente sair da nossa mente racional, para a gente deixar o nosso medo de lado, para a gente poder assumir a nossa luz, porque todos somos aí. Voltou. Isso, é. dizer, sim, gente é eu não tenho nem palavras para para descrever como que é profundo essas mensagens de cryon eu pude acompanhar um pouco da mensagem não em sua totalidade mas hoje eu nem me preocupo com o que é dito e sim o que eu sinto durante essas transmissões em que a gente se reúne. Né? Não são as palavras de Kryon, não são é, a energia de Kryon, não são a doutrina Kryoniana, é nós, né? são os humanos que é que chegam e que se disponibilizam a servir de verdade, né? para que essas consciências maiores, né? através do nosso eu superior, possa nos trazer mais clareza, né, se a gente for falar aqui como seres humanos, a gente até se perde nas palavras, o Cris é meio atrapalhado de falar, às vezes gagueja, tropeça nas palavras, tudo, e o Ryan vem e derrama esse amor e que me deixa um pouco restrito nessa forma de ter que verbalizar aqui com essa timidez toda. <risos> Oh, é você, já venceu, você já venceu muito da sua timidez, desculpa, sabe? É. <risos> e é, eu já é. tenho preguiça de falar também, gente. É tanta energia que a gente só fica aqui pleno recebendo energia. É verdade. É lindo, né? É, então, então... é verdade. Eu dei umas desligadas aqui, mas assim, quando a gente está aqui né, nesse, nesse lado, né, que a gente está nesse. Posso dizer, assim, o controle né, da, da tecnologia que está gestando essa, essa transmissão, né, eu não posso me entregar muito, então eu tenho que estar mais com a minha mente racional, atenta, né, para que as Isso. coisas possam acontecer. Mas, assim, mesmo assim, eu tenho umas desligadinhas bem legais. <risos> e voltei, fui voltei fui voltei eles sabem que eu não posso ir muito muito além mas o Cris pode se entregar Sabine pode se entregar Sim. e a gente sabe que no final dá tudo certo, porque nós estamos muito bem acompanhados meus amores, minha gratidão pela disponibilidade de vocês pelo amor de vocês pelo trabalho de vocês pela entrega de vocês, depois vocês estarem Espalhando mágica por este planeta lindo e me sei lá, qual é o novo projeto de vocês? O é, um novo projeto, gente, a gente tem vários cursos aí sendo sendo feitos. A gente tem a nossa família médica aí que não é uma caixa né de pessoas, mas sim todos estão aí. É, convidados para vir participar um pouco mais conosco do que se trata essa ferramenta, que é uma ferramenta de autocura e uma ferramenta que você vivencia si o amor de verdade. É por isso que todas as vezes a gente mensura, a gente fala de que nós somos uma família, que os seres mágicos estão aqui e tal, porque a gente compartilha esse amor, gente, um com os outros, dentro... Da nossa ferramenta, fora da nossa ferramenta. Isso é só uma, uma um pretexto né, para a gente poder vivenciar esse amor pleno que a gente sente. E quando a gente está perto desses amigos e irmãos que estão vibrando na mesma frequência, a gente cria mágicas o tempo todo. Então, a gente tem vários cursos aí sendo feitos, a gente tem workshops aí sendo dados. E se a gente for verbalizar aqui, vai um pouquinho mais longe, a live pode ficar um pouco mais comprida. Então, corra lá no nosso canal, no YouTube. Tem o um perfil no nosso Instagram também, no Instagram da Bini, No meu também. E no Linktree ali tem todos os conteúdos ali que a gente está disponibilizando para aqueles que querem entrar um pouco mais nessas profundezas do universo quântico, dessa nova realidade existente na Terra, que é o universo das energias isso é magnífico, isso é lindo. E a gente só tem a agradecer a você, Beth, por ser esse canal de luz. A minha eterna gratidão a Bini também, por é. juntos a gente estar tá aí podendo trazer todo esse conteúdo em amor para todos, né? Que eu e ela realmente, a gente se torna uma só pessoa aqui. E eu falo por ela, ela fala por mim. Então, estamos todos uhum. aí conectados aí no amor. De verdade, assim como você, Beth. Gratidão, queridos. A gente se é conhece antes de tudo isso. Com certeza, Beth. Com certeza. Nem o vez... nesse também, né? Eu a primeira vez que a gente encontrou a Beth no aeroporto, eu tinha uma visão da Beth, ela ser baixinha. Então, hora que eu vejo aquele mulherão alto pra caramba, essa elegância toda. Você é linda, Beth, você sabe disso. E na hora ali a gente falou: caramba, Beth! Foi lindo, não foi? Foi maravilhoso, foi muito maravilhoso. Ah. Os encontros que já tivemos. Então, minha gratidão imensa. E vamos lá para essa live também não ficar imensa, né? Sim. Gratidão, Bom, gratidão, gratidão. gratidão. Beijo. Tamo Bete. Junto. Beijo no coração. Bom, pra todos. Beijo. Beijo. Tchau a Tchau.